Guerreiros, eu sou o Thiago fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma lenda nova. Né, Thaís? Isso aí. No vídeo de hoje a gente vai explorar essa mansão, um casarão, né, Thaís? Foi uhum. passado pra gente. Um local muito assombrado, uma história muito sinistra. E a gente vai mostrar detalhes dessa casa dessa casa para vocês a gente não entrou lá ainda vamos entrar junto com vocês vamos conhecer como que é essa casa pelo que a gente foi de fora normalmente é isso parece ser grande Thiago. aqui em cima onde tá o nosso carro aqui ó é um terreirão né Thiago é um, terreirão. um antigo terreirão sim e ó faz um tempo já que tá desse jeito faz Vamos entrar e ver se não tem ninguém para dentro também? Vamos sim. Galera, a história dessa casa a gente vai falar para vocês de noite na investigação que a gente vai vir aqui. Que vai ser lá no canal Thiago Furacão. O link tá aí na descrição se vocês não conhecem o nosso canal principal Thiago Furacão. O link tá na descrição. Vai lá, se inscreva, que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã fazer investigação sobrenatural e vai contar a história dessa casa para vocês. Uma história muito sinistra. Isso mesmo. Hoje a gente veio para conhecer o local, né Thiago? Sim. A gente está voltando de noite. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora. Pra mais uma aventura. Licença. Olha o tamanho dessa janela. Oi? O tamanho dessa sala. Tem duas janelas. Grande, né? Provavelmente é uma sala. Olha o taquinho no chão. Roda a pé, né? do jeito que essa porta foi arrumada. verdade. Não tem chave, não tem nada, né? Não. Olha o tamanho desse corredor. Nossa, é enorme, cara. O que isso? Thiago, é muito grande essa janela. Fica aí de frente. É, abre é. os braços. Olha o tamanho dessa janela. Enorme, né? Grande mas... demais. Ah tá. Thiago, deve estar tá muito tempo fechado nessa casa. A gente não sabe ao certo né, quanto é tempo. Não. Mas, olhando assim, deve ser bastante Ó, tempo. até... Madeira não alguém mesmo. Mas, como não tem torta mais. Mas é muito grande essa casa. Ali, provavelmente, era o quarto do casal, se né? O é, o principal. Principal. aqui é menorzinha. é menorzinha. Bem menor, né? Bem é menor. E aqui roubaram, ó, os, o batente da porta. Ah, bom, deve ter saqueado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui foi onde você viu largar, também, tá né? Foi. Eu não sei como que não levaram essas janelas, né? Então. O que aí? Caraca, Camilo! Banheiro? Olha como respira! Escutou? Escutou? foi? Foi de cima. Já que isso, Oi? O que, que é isso? Não sei. Vê se tem alguma coisinha de descompareil. Será que é bicho? Andando no piano? Tem tá alguém aí? Não bicho andando em cima, não sei. Eu vou comer um barulhão desse? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse banheiro é enorme, cara. É enorme. Não roubaram, tá vendo? Hum. Olha, muito grande esse banheiro, cara. Parece um o quarto. Cara. Sim, parece mesmo. Roubaram a porta daqui também, né? Roubaram. Aqui devia ter um box também? Sim, que não? Ah, tinha uma marca aí, Ah, tinha mesmo. Verdade. Você escutou? Escutei. Um aqui é a cozinha. Olha como é que esses pisos é antigos, hein, cara? Ó, aqui na cozinha tinha visão ali pro pireirão, ó. Tinha, aí o pessoal trabalhava, né? Sim. Aqui é a cozinha, Thiago, eles construíram a pia, tá vendo? Aham. Uh -huh. Aqui a é. uma árvore dela, ó. Mas aí e quebrou. Verdade. Pouco, e esse boa, piso não. tem muito tempo ou não? Legal, né? Faz tem tempo, hein? Você tem tempo. viu que geralmente as cozinhas vão ter o um teto, né? Aqui não. É, aqui é só metade, mas você viu que é todas as paredes. O banheiro né? também não vai ter o teto, não. É, mas é todas as paredes, você viu? Da cozinha, né? É. Aqui é o outro quarto. Nossa! Olha o um borboleto ali. Mas é muito pequeno, Thiago, os outros quartos. Só aquele primeiro lá que é o um quarto grandão, cara. Eita! Tinha ah. bicho aqui? Fez. Já não isso, Tem alguém aí? Cama. Nossa, ah. quero lavanderia. Ah, é essa? Uma área, calma aí. Olha que grande, ó. Vamos olhar aqui. Ó, o mesmo piso, tá vendo? Eles usavam o uhum. mesmo piso aqui. Aqui era é o tanque, ó. Era é o tanque. O canhão está quebrado, então água não tem. E ali, ó, era um banheiro ou no... uma. Deixa eu ver. Que era uma dispensa, né? Tá pronto. Desse tamanho. Antigamente usava bastante dispensa, né, Thiago? Exato. Hoje em dia você não vê mais ninguém falando que vai construir uma casa com dispensa. Ah, aqui era outro banheiro. Talvez pra quem chegava do tá sítio, né? Ah, é. Pra... Ó, aqui tá vendo que era azul do ah, ó. Não, não. Lá dentro era marrom? Ah. Ó, aqui deveria ter outro box, tá vendo? Ah, ó. um ah. banheiro grande também, né? Grande. Quebraram, ó. Acho que foram tentar roubar também, quebraram, né? Outro colo aqui, ó. É só um fogão ali, um fogão ali, sabe? Nossa, dá pra entrar aí? Que Olha medo. Hã? O maior medo é a cabeça. Aí. Entra aí, mano. Olha o patente lá do, do boneiro de dentro, tá aqui, ó. Tá mesmo. Olha como o tá, teto tá preto. Pera aí, deixa eu pegar a câmera aqui certo. Galera, ó a lanterna Aqui é um fogãozinho a lenha, ó. Mas aí acho que não é arbonheiro não? Acho que é pra ter de dentro. Não, é. O vaso aqui, ó. Eu acho que é aquele lá de dentro, lá, Thaís. É. Thaís, dá uma corda pendurada aqui, então. ó. Então. Tá vendo? Uhum. É, a corda aqui. Né? Tudo meio que pegado fogo. Suave, Pessoal, pelo que foi falado pra nós, aqui tinha um outro quartinho aqui desmanchado. E eu acho que é esse entulho aqui, ó, Thiago, ó. Será? Vocês iam colocar o quartinho aonde? É. Ah, deve ser. Provavelmente não, é. Olha os largatos ali, cara. Porra, acho que eu não peguei. Só que tá cheio de erro. Galera, tá fazendo barulho porque nós né? tá fazendo essas telhas aqui, ó. Dá pra ir aí? Dá. Ver o seu... é. é muito grande essa casa. E a estrutura dela é muito boa, né, Thiago? Boa. Agora eu fiquei pensando, que barulho que é esse? então sim, sim. Ixi, Thiago, aqui deve estar tá cheio de cobra lá, é gato. Vem por aqui, ó. Ó, mexeu? Mexeu mesmo? Sai daí, sai, sai, sai. Tá louco? Se for cobra. Você dá um arrepio, Acho que é cobra, aí. cara. Tem meio de cobra, velho. Mas a casa é grande, hein, Tiago? Casa é grande pra casa. Casa boa, cara. É, Impressionante, mas é... Mais ainda mas é mas o que é... aconteceu aqui. A história daqui é muito sinistra, né, Thaís? Uhum. Bom, pessoal, a gente vai contar a história dessa casa aqui pra vocês, lá no canal Tiago Furacão. Uma história bem sinistra. Mas é isso aí, né, Thaís? Acho que deu pra gente mostrar tudo a casa, né? Aham, uhum, a gente conhecer... Porque daí a gente vem à noite e já sabe onde tá pisando, sabe que tem bastante prego, ó. Sim. Tem que tomar cuidado na tem hora que a gente vem à noite. Tem aqui, não sabe uhum. se tem cobra, não sei. Mas eu achei estranho aquele barulho. Então. Cara. Aquele barulho. Estranho mesmo. Mas é isso aí, galera. A gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Ajuda a compartilhar o vídeo aí para estar chegando para mais pessoas, pra gente conseguir ir para cada vez mais longe, trazendo lendas novas para vocês. Né, Thaís? Isso aí.